Vocês não sabem o que aconteceu Do nada chegou uma caixa maluca Direto do reino do Clash Royale O que será que tem dentro? Mistérios! E vocês vão ganhar com isso Será? Então é isso! Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Já estamos aqui Dentro do Clash Royale, hoje eu já tô aqui na minha conta secundária Fazia muito, muito tempo que eu não acessava ela Entrei nela, 4001 troféus, tá bom ali, 4001 troféus Quero ver o que acontece, porque eu vou tentar trollar, vamos ver o que vai acontecer Bom, vai ser uma loucura, tô aqui nela e a gente vai testar esse deck maluco aqui Eu quero dar uma trollada, é um deck doido que todo mundo fala que é no skill Que coloca tudo ali atrás e ganha fácil, tranquilo eu quero saber se isso vai dar certo nesse nível de 4 mil troféus Com esses níveis de carta Mas eu dei uma incrementada Eu dei uma incrementadazinha aí E coloquei um clone Nesse deck, né? Vamos ver se vai dar bom, não sei, não sei Mas eu quero ver, eu não quero nem saber Ah, vai dar elixir pro adversário Não quero nem saber, eu vou meter o clone aqui E nós... Duas horas depois... Galera, para tudo, para tudo, para tudo. Olha isso, mano, meu Deus. Chegou uma caixa do Clash Royale, mano. Uma caixa do Clash Royale. Olha o tamanho dessa caixa, mano. Meu Deus. Uma caixa... Ó, Clash Royale, ó. Você tá louco, mano. Caraca, mano, uma caixona do Clash Royale. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui. Meu Deus do céu. Vamos abrir essa caixa aqui pra ver o que tem aqui, né, rapaziada? O que será que veio nessa caixa, mano? Do nada, eu tava gravando aqui a gravar o deck maluco Chegou uma caixa pra mim Que... Que? Que é, mano? Mano do céu Veio uma cartona, mano Veio uma cartona Ó, oh, um pergaminho gigante, mano Um pergaminho gigante, mano Olha isso Caramba, deixa eu ler, mano Deixa eu ler Caro Bruno Clash, estou meio sem tempo Então... Vou ser breve Um dos meus guardas se aposentou E não quero deixar minha coroa dando mole Por favor, esconda ela com você Por algumas horas Depois, passe pro Nery Olha isso Obrigado, assinado Rei vermelho, mano Caraca, PS Nada de gracinhas com a coroa Ainda me deu um come, né? Caraca, mano Mano uma, um pergaminho direto do rei vermelho, olha isso Um pergaminho direto do rei vermelho pra mim Mandando eu cuidar da coroa dele, a gente sabe que a coroa dele Tá em situação complicada né Ele teve um guarda que aposentou, a gente viu nas redes sociais E eles tiveram que escolher um novo guarda né Caramba, que isso, então eu vou ficar com ela até passar pro Nery Então deve ser isso, porque a gente falou, ué mas o Larry foi escolhido como novo guardião Só que ele começa dia 12 Então, até lá a gente vai ficar com a, com a coroa? Não sei Bom, eu vou ficar com ela por algumas horas Pelo que ele falou aqui E depois vou passar pro Nery Então acompanhe, né? Pra saber o que vai acontecer Eu não sei, mas será que o Nery tem alguma outra instrução? Bom, na hora que eu for passar pra ele Eu vou perguntar pra ele, vai aqui, né? Assinado Rei Vermelho P.S. nada de gracinhas com a coroa Caramba, mano, olha o tamanho do pergaminho que eu ganhei dele, mano Meu Deus do céu, mano Caramba, vou deixar aqui do lado. Nossa! Meu amigo! Olha isso! A coroa vermelha, mano! A coroa do rei vermelha, mano! Olha isso, que louco, mano! Imagina, cai. Oh, nossa, mano, o rei me mata! Ele falou nada de gracinhas com a coroa, hein? Acho que ele já me conhece, né? É, acho que ele deve estar preocupado comigo. Bom. Aqui a coroa do rei vermelho, mano Eu vou ter que guardar ela, rapaziada Eu Vou ter que guardar ela com carinho E passar pro Nery depois de algumas horas Segundo ele falou, então Vamos cuidar, né, vamos cuidar, né, rapaziada A coroa do rei vermelho tá aqui, hein Será que dá pra fazer um negócio? Ele falou nada de gracinha Ô, oh, meu carequinha Mas <risos> Ah, moleque Será que ele ouviu? Será que... Mano, se ele vê, oh, mas ficou da hora, hein Ah, moleque Caraca, moleque, ficou muito bonito Mas é melhor tirar porque ele falou nada de gracinha, né Se ele ver que eu, que eu usei a coroa dele, ele vai ficar um pouco nervoso, ó Vou guardar então a coroa dele, vou deixar guardadinha aqui, vou cuidar dela Meu amigo, deixa eu ver se tem mais coisas aqui Nessa caixa Hum, que legal Aqui acabou, hein Mas veio uma outra coisa aqui, hein Veio uma outra coisa aqui, hein um outro negócio, um canudão, mano Que canudão é esse, mano? Meu Deus, o que, que será isso aqui? Vem um negócio dentro, é um pergaminho também? Uau Ó Ó É um pôster, mano, dá pra fazer até um quadro, mano Olha isso Animal, hein? É o Larry, mano <risos> Esse Larry, mano Esse Larry, mano Top demais, hein, top demais, hein Caramba, eu vou fazer um quadro, mano Vai ser da hora Bom, pelo menos ele me deu um presente, né? Ganhei um presente do rei vermelho por cuidar da coroa dele por algumas horas, segundo ele falou, né? Depois eu vou passar pro Nery. Então você tem que ficar ligado aí pra saber o que, que vai acontecer, porque eu vou passar pro Nery. E aí, o Nery vai fazer alguma coisa diferente? Não sei, né? Não sei. Bom, a minha coroa pode ficar ali. vou botar aqui em cima da minha estante, porque pelo menos vai ficar guardadinha. Beleza. Aí sim, aí sim. Agora tá guardada, tá tranquilo. Agora tá de boa, dá um liga, dá um liga, ó Tá ali, ó, tá ali, ó Ah, mulher, tá ali em cima, ó, tá ali em cima Aqui, ó, ó, oh, oh, aqui, beleza Show de bola, hein Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos continuar com o nosso vídeo, né Agora que o rei já me deu a, a incumbência de guardar a coroa Ela tá ali, guardadinha Agora vamos jogar, né Porque já estamos aqui dentro do Clash Royale E vamos jogar uma partidinha Pra poder ver se dá bom com esse deck maluco Trollando geral, né Era um vídeo de uma coisa, agora virou um vídeo de outra coisa, né Bom, vamos lá então, vamos jogar então essa partida e vamos ver o que vai dar. Ah, é isso, pegamos o VIP do Menegep. Menegep, vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui com esse deck. Deck maluco, né? Caraca, um deck de. Golem de Elixir com clone, mano. Meu Deus do céu, meu amigo. Sei não, viu? Bom, vou tentar rodar meu deck pra ver se eu pego logo meu, go meu Golem de Elixir. Não vale a pena ficar esperando, né, tentando segurar e tal Tá dificuldade, tá dificuldade Vamos soltar aqui nosso espírito curador pra ver Ih, mano, ih, mano Caraca, mano, caraca Tá, beleza Vamos lá, vou ter que ver o que acontece aqui hum, Belezura, vou colocar aqui meu dragão elétrico E a gente vai ver o que acontece pra poder fazer ali, ó Deixa eu ver se ele vem pra cá não vai vir, não vai vir, já tá focado, né? Mas tá tranquilo, tá de boas, tá de boa É, o dragão elétrico, ele, ele muda o foco Isso é muito bom, né? Isso é muito bom Bom, beleza, tá aqui, vamos travando então A gente tem aí o tempo Pra poder travar tudo Tem o, o golem de elixir também já aparecendo Ali na frente, já daqui a pouco Vamos colocar agora sim, agora sim é a hora Rapaziada, agora sim é a hora Agora eu só quero meu clone eu só quero o meu clone agora Se der pra clonar, meu amigo, vai ser uma loucura Bora clonar! Nossa, mano Meu Deus, espírito curador por trás Olha o doideira que vai acontecendo, mano Meu amigo, é muita loucura Vai curar ali, ó, todo mundo Meu Deus do céu, será que a gente vai pra três coroas, mano? Meu Deus do céu, bora pra cima Olha, tá batendo ali demais... E acabou o jogo Acabou o jogo, acabou o jogo, mano Sem chance alguma Deu bom, mano, deu bom, mano, você tá louco, moleque Que loucura, mano, que loucura, deu bom, hein Três coroitas na cabecita, funcionou, hein Acho que funcionou, hein, muito bom Muito bom mesmo, curti demais, cara, curti demais Bom, rapaziada, o vídeo era uma doideira, o vídeo era uma loucura Tentando fazer essa jogada aqui Mas no meio do caminho a gente teve aí a, a entrega da coroa, né O pergaminho maluco do rei vermelho, né Tá aqui pra vocês darem uma olhada mas agora eu vou ter que cuidar da coroa, rapaziada, não tem como fugir disso não, mano Vou cuidar da coroa e daqui a pouco, algumas horinhas, e eu passo pro Nery Aí vamos ver o que acontece, né, que aí eu já não sei como vai ser Mas é isso, galera, fiquem ligados nas redes sociais e também nos canais Vê o canal do Nery também, porque vai que ele, que ele tem também recebeu alguma orientação diferente, né Então é isso, manos, não esqueçam, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo, é claro, comenta aí o que que você acha que o Rei Vermelho tá aprontando, mano? Será que, o Larry, hum, será que o Larry vai ficar maluco? Até meu cachorro ficou? Então é isso, manos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falhou. Oh. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, é só boato. Inscreva-se. Inscreva-se.